Olá, eu sou Cássio C. seja bem-vindo a esse vídeo E hoje a gente vai estar tá falando sobre o Kiko Loreiro. Será que ele tocava melhor antigamente mesmo? Será que ele era um guitarrista é, muito mais técnico, muito mais virtuoso? O que é que aconteceu com o Kiko Loreiro? Será que ele mudou a forma de tocar? A gente vai estar tá assistindo aqui um vídeo da videoaula dele, guitarra rock, que foi lançada há muito tempo atrás, quando ele tinha, acredito que 19 anos de idade. E essa é a introdução, a música que ele abre a videoaula. Vamos ver então como ele tocava antigamente. Eu usava ainda a da guitarrinha rosa da Tajima. mais esse visual. Olhei, olhei. Até as últimas casas, olha isso. pode perceber que ele está é, fritando ali o tempo todo, fazendo vários leaks, várias coisas, que depois ele explica algumas coisas dessa na videoaula, né? Mas é basicamente isso. Agora vamos ver um vídeo dele de hoje, de uma música mais recente dele. I'll Então, basicamente, o que aconteceu? O que o Loureiro está melhor antes do que agora, ou agora do que antes? Na verdade, ele continua ainda com uma técnica absurda, ele continua ainda com uma performance, uma forma de tocar incrível. E o que mudou foi que automaticamente, com o tempo, né, a gente começa a pensar de uma forma diferente de aplicar as escalas, em criar novas sei lá, um lance mais melódico, de tentar é, mudar a nossa forma de tocar, não só ficar ali improvisando, subindo e descendo a escala, tenta pensar de uma forma diferente, em compor o tema, depois desenvolver isso. Então pensando em relação a antes e agora, eu acredito que agora ele é um guitarrista bem mais completo e a técnica dele continua apuradíssima ainda. Então se você curtiu esse vídeo, Deixa aqui para mim nos comentários o que, que você acha, você acha que o Kiko tocava antes, melhor antes ou toca melhor agora? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber também. Grande abraço e até o próximo vídeo.